Ele foi um dos maiores palestrantes que já apareceu no meio evangélico. Com uma carreira em ascensão desde 2006, era figura frequente nos púlpitos das igrejas, devido às suas fortes polêmicas e um testemunho cabuloso de se ouvir. Ele fez tanto sucesso na internet que se tornou um ídolo entre os evangélicos. A cada ano ficava mais famoso e ganhava mais dinheiro. Mas, infelizmente, sua vida teve um fim que ficou cercado de mistérios. O Guina, você lembra dele? Isso mesmo, o falso Racionais MCs. Vamos ver então o que já aconteceu com ele e os rappers que, prejudicados por Guina, já vieram a público desmascará-lo. Sidney Lourenço de Araújo. Este é o nome real do sujeito mais conhecido como Guina, o ex-Racionais. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1965. É impossível nenhum evangélico não ter ouvido o ridículo testemunho dele e se abismar com os absurdos que ele conta. Se eu estivesse andando na moto, eu parava a moto e dava rajada de metralhadora no ponto de ônibus, dentro do salão de baile, na porta de colégio não estava nem aí. Usado mesmo pelo demônio. O problema maior é que alguns incautos ainda acreditam neste falso profeta, mesmo já confirmando que o mesmo foi um farsante. Isso porque, à medida que a fama do tal Guina foi crescendo na época, suas mentiras foram encurtando as pernas, e muitos os citados em seu depoimento vieram a público desmentir as histórias, comprovando que o Guina nunca foi um dos racionais. Você pega a palavra do seu racionais Racionais Elicis, si, antes você me via... Com a arca de caminho idoso na mão, no outro tomando droga na veia. No ano de 1997, o grupo de rap Racionais MCs lança um álbum e vira febre nas comunidades e morros das favelas, e o Brasil inteiro começa a cantar, tô ouvindo alguém me chamar. <risos> De repente, o um sujeito magrelo começa a ocupar os púlpitos das igrejas no Brasil. Com um linguajar cheio de gírias, ele começa a encantar os fiéis. Essa palavra aqui me libertou da cafeia, me libertou da droga. No testemunho, Guina conta de tudo. Como não bastasse dizer ser um ex-membro do Racionais, ele começa a fazer fortes acusações contra o grupo. Quando eu olhei a arquibancada estava lotada e o gramado também estava lotado, porque show do Racionais MX de rap, lota de ladrão e ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Os caras do Racionais só não estão melhor porque gastam seu dinheiro com droga e armamento, senão estavam bem de vida. Só com porcaria. O que muitos podem não saber é que logo que o Guina explodiu entre os evangélicos, por eles sempre acusaram racionais, o pessoal do grupo não deixou barato não e foram cobrar ele onde testemunhava. Isso mesmo. Já no ano de 2006, o Guina enfrentou um membro do racionais cara a cara e que diante de toda a igreja ele foi desmascarado. Teve que desmentir tudo o que disse. E em um blog denominado Portal Power, onde se encontra divulgado uma matéria sobre o farsan de Guina, os pessoal dos comentários apareceram dando suas opiniões e confirmando o ocorrido. O usuário de nome DD Carlos Maciel, fez o seguinte comentário. Enfim, eu já sabia. A máscara caiu. Olá, irmãos. A paz. Eu fiz alguns eventos e convidei o irmão Sidney, Guina, para estar dando testemunho. Levei-o em vários lugares. Todos nós do ministério começamos a perceber que em cada igreja, o mesmo entrava em contradições quando dava seu testemunho a partir daí deixei e nos desligamos totalmente dele e continuando diz mais estava um sábado em minha igreja e fui procurado por algumas pessoas procurando saber a respeito dele, pois convidaram o mesmo para dar o testemunho. E no meio do sermão, chegaram quatro pessoas em uma eriva. A Ice Blue é em pessoa do grupo Racionais MCs e o desmascarou. Foi uma catástrofe, uma vergonha para a igreja e organizadores do evento. Eles disseram que estavam atrás dele fazia tempo, mas não conseguiam devido à agenda deles. em é uma lista. Em uma sala fizeram ele confessar a verdade ao pastor que era tudo uma farsa. Rasgaram aqueles papéis que ele diziam ser laudo médico atestando que havia tomado 33 tiros e que foi curado do HIV, que segundo sua esposa não é verdade. Ele ainda possui esta doença, infelizmente. Isso é muito sério. Em outro trecho, Carlos Maciel diz Ele, o Guina, chorou e confessou a verdade. Queriam zoar ele, mas o pastor os impediram foram embora. Neste dia, ele demorou a chegar em casa. Os irmãos da organização ligou para a mulher do irmão Sidney e explicaram o que havia ocorrido. E ela disse a eles, Puxa, hein? Sempre tive medo que descobrisse a verdade sobre isso. Ele tem um testemunho parecido com o que conta, mas é mentira sobre o fato de ser o Guina. E esse relato dito por Carlos Maciel é confirmado por um outro usuário anônimo que diz Olá pessoal, estou aqui para esclarecer de alguma forma o que diz esse suposto Guina. Conforme o um e-mail abaixo do Carlos Maciel, é uma verdade e procede sim. Este ocorrido aconteceu na Assembleia de Deus no Jardim Aricanduva em São Paulo. E eu estive lá neste dia quando ele dava seu testemunho e chegaram o pessoal. O Guina, quando viu, fingiu estar passando mal, foi levado para fora. O que conseguia apurar foi que quem estava lá era o Ice Blue dos Racionais e foram para desmascará-lo mesmo. Interessante nisso tudo é que também um blog denominado Juliana Georgia Aires, traz um artigo intitulado Guina Testemunho Falso. E a autora do blog, que trabalhava numa rádio, trouxe esse assunto do Guina de uma forma tentando desmascará-lo para seu público. O trecho diz o seguinte. Vi um e-mail de um irmão no Orkut sobre o Guina. A irmã relatou que convidaram ele para dar o testemunho na igreja dela. E eis que apareceram os caras dos racionais e desmascararam ele deram o maior pau nele e falaram para ele nunca mais falar que era dos racionais e nem usar o nome deles para se promover e o tal Guina acabou contando tudo para o pastor que a maior parte do testemunho dele era mentira o que percebemos é que são três comentários com o mesmo sentido confirmando que de fato os racionais conversaram cara a cara com Guina desmascarando e 15 anos se passaram que esse episódio aconteceu e essa figura que assombra o nome do Racionais MCs, ganha destaque novamente. Agora, em 2021, com um dos membros do grupo de rap, o Ice Blue, que numa entrevista traz à tona o episódio de quando foi cobrar o sujeito que dizia ser o Guina, em um culto que o mesmo testemunhava. Tem um cara oportunista, né, no qual eu vi esse cara. Foi que me contaram. Falei, não, vai ter um evento que vai ter um cara, um Guina, e pá, falei, vai ter um evento de quem, rapaz? É, o Guina lá na Zona Oeste, falei, é mesmo? Falei, então é o seguinte, nós vamos colar nesse evento. Vamos colar lá. Aí eu nem avisei os outros caras, mano. Nem avisei o Brau, os outros caras, nem avisei. Mano. Aí já, já assonei uns mano na quebrada, falei, vamos lá, mano. Pá, já fomos em dois carros, já pronto, vamos lá. Eu cheguei. Mano, um evento. Mano, um evento histórico na quebrada. telão, e pá, igreja lotada, mano. Tá, levou Aí eu entrei na igreja, chama um responsável, né, mano? Primeiro eu entrei. Chamei o responsável, falei, mano, a parada é o seguinte, a gente tá aí que esse cara que veio pregar aí é um charlatão e tal, pá, pum pum pum explicamos para o cara e é uma pessoa responsável pela igreja ela falou tudo bem mas ele já tá para entrar para falar por favor não, não faça isso nada com ele não não bate nele aqui na igreja não sei o que, que tem pá, pá, pá, me promete eu falei não senhor eu vou prometo senhora pode deixar não vai acontecer nada disso hora comprometida <risos> prometo prometo tá aí sentei lá nas cadeiras que nem né mano ah, pai, tô vendo o cara, Mano, o cara pregando, velho. Falando do Brau. Não, que tal dia eu tava com o Brau? Caralho, tal dia que quando ele chegou, falou que tava comigo. Não, que eu tava com, com o Pá, o KLJ. E eu falei, em nome de Jesus. Aí a igreja, Ah, mal. mano, loucura. Eu vendo o cara assim, não, tipo, não acreditando. Falei, mano. Aí esperei passar tudo e tal, Aí chama ele lá pra nós tomar umas ideias. Aí ele apareceu, Eu falei, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Não, o que? Falei, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Eu louco pra amassar ele. Eu tinha prometido na igreja, coisa séria, coisa séria. A mão tremendo, mano. Conforme ouvimos, ele confirmando exatamente o que o usuário relatou lá pelos anos 2000. E a Ice Blue continua detalhando tudo sobre o que aconteceu nesse dia, conforme vamos ouvir. Só que ele, mano, era um cara, se eu desse um soco nele, eu ia matar ele, ia assinar um. ia assinar um homicídio, porque ele tinha tipo um negócio aqui, tá ligado? De respirar, aquelas paradas de respirar aqui. Olhei, ele foi, cara, esse cara aumenta um soco, cara. E pá, falei, eu falei, mano, pelo amor de Deus, tal, faz isso não, tal, pra não dar problema. E pá. Aquilo lá deu força pra ele, acredita? Você acredita que deu força? Opa, não, mas não, deu não força de... pra ele continuar, porque ele viu que eu fui um cara pacífico ali na hora. Os caras queriam bater nele, eu não deixei. Tá ah, ligado? Não, os não, amigo. Tá ligado? Aí queria bater nele, não, o que vai falar, não, mano, não bate no cara, não é pra bater no cara, não é pra bater, não, que, não, não é pra bater no cara, não é pra bater no cara. Aí ele ganhou força. Aí ele falou, aqui, mano, dá tá nada, os caras me pegou na mão, não deu nada. Entendeu? Segundo essas palavras de Ice Blue, que dizem cometer um grande erro ao prometer ao responsável da igreja em não fazer nada com o tal do Guina. Por isso, Ice Blue ser pacífico em conversar numa boa, essa atitude tomada apenas deu mais força ao Guina, que continuou com as mentiras, manchando a imagem do maior grupo de rap do Brasil, o Racionais MCs. E agora passava a andar com seguranças e dizer estar fortemente sendo perseguido pelo grupo. Vê se pode. Só que, por a gente ter ido numa congregação na igreja, a gente pensou que isso poderia se espalhar, que isso aí poderia... né? Só que nada, mano. Aí entra o lado da vaidade, da igreja lotada Não interessa se é o falso profeta. Não tá interessa. A igreja precisa estar tá lotada Ganhou dinheiro, o cara ganhou dinheiro. Teve um... Depois disso, ele começou a andar com dois segurança Depois que a gente... Se encontrou. O que nos causa estranheza diante dessa farsa do ex-racionais é que ninguém do racionais vinha a público se manifestava diante da situação Estaria o Mano Brown e os demais caluniados por Guina usando do silêncio para evitar mais polêmicas? Ou Sidney seria mesmo o ex-integrante do grupo e que estaria revelando o lado oculto do Racionais? Mas essa dúvida que se deu início em 2006 pelos meios de mídias da internet chega a um desfecho e que para acabar de vez com essa dúvida, Mano Brown fala do Guina da igreja que nunca existiu. Vamos ouvir! Desse cara. esse cara, são é um personagem que pulou do livro imagina o Pinóquio imagina o Pinóquio cara. um boneco de madeira que começa a falar e seguindo né? talvez se eu tivesse dado nome, o nome real da pessoa que estava envolvida no B.O. na música, não aparecia esse cara, mas eu meu nome fictício e ele realmente ele... é triste saber que no Brasil muita gente vai na igreja para ver o cara mais pelas ideias do que pela ideia em si né? Muita mentira juntos, esse cara não existe. Nunca existiu. E pra dar por encerrado essa história do Guina ex-racionais, a então dúvida é esclarecida mais uma vez no ano de 2016. Sidney Lourenço de Araújo, o Guina, nunca existiu no grupo, e muito menos é o Guina citado na música do Mano Brown. Ele foi apenas um esperto que usou toda a fama do Racionais MCs para chamar a atenção dos fiéis da igreja, pois se não fosse o Racionais, a verdade é que ninguém iria dar atenção a ele. Não podemos negar que de fato existem os lobos que podem facilmente ocupar o púlpito de uma igreja. Basta o indivíduo criar uma história em que este seja o centro e pronto. Os fiéis já caem acreditando, pois o que o povo gosta mesmo é de circo, Triste para Jesus que ficou de lado e a cilada do diabo foi amarrada para tragar o máximo possível de incautos. Por isso é que o alerta é que os pastores, obreiros e membros precisam urgentemente amadurecer para pensar muito bem antes de botar um sujeito desse como guina no púlpito de sua igreja e ainda por um bom cachê.